Gente, a vida é muito curta pra você ficar choramingando pelos cantos aí, viu? Por alguém que não vê motivo de estar tá com você. Ou que fica te enrolando em inúmeras conversas, né? Que promete o mundo, mas não tá nem aí pra te dar nada disso. Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber aviso sempre que eu postar algo e me siga nas redes sociais, que é arroba Fique de olho na nossa comunidade, porque é por lá que eu vou colocar algumas coisas bem importantes sobre o canal né, e sobre o conteúdo e também vou perguntar para vocês sobre assuntos que vocês querem que eu fale aqui. Tá bom? E como eu sempre falo com vocês, só para lembrar, a gente tem consultoria no canal. Se você precisa de ajuda para montar a sua empresa, entre em contato com a gente, que um consultor ele vai analisar o seu caso e vai te passar valores que são bem acessíveis, tá bom? E sobre o nosso workshop? Você já viu que a gente tem um workshop Empreender do Zero? Esse que está aparecendo aqui. Gente, é, nele você vai aprender o que precisa para melhorar a visibilidade da sua empresa ou até mesmo começar do zero. É um trabalho que eu tô desenvolvendo para te ajudar a encontrar as possíveis falhas e contornar a situação. Por enquanto ele é só em Curitiba, mas se você montar uma turma aí na tua cidade, me chama que eu vou, tá bom? Espero todos vocês inscritos no canal, tá bom? Porque é por aqui que eu me sinto mais perto de vocês e sempre vai ter vídeo bem interessante, que vai te ajudar nesse mundo maravilhoso aí do empreendedorismo. Olha, eu vim aqui dizer para vocês que não vale a pena esperar por ninguém. Viva a sua vida e deixe que a vida se encarregue de trazer alguém para viver por você. Até mesmo você que vive aí de encontro a encontro, sempre em busca da pessoa certa e essa pessoa nunca aparece. E você que sonha com o seu príncipe encantado, que tá beirando aí os 30, os 40 e o príncipe ainda nem deu sinal de vida, hã? Ou até mesmo você, que está vendo todos os teus amigos se casarem, constituir família e tudo que você quer é estar no lugar deles. Hã? A vida ela é muito mais do que apenas encontrar outra pessoa. A vida ela é se encontrar. Se descobrir viajar, se encantar com lugares, a vida ela é dançar, é beber, é assistir um filme e você não precisa de ninguém junto para fazer tudo isso. Pode fazer sozinho mesmo. <risos> Muitas pessoas transformam totalmente as suas vidas quando começam a se relacionar com alguém, mas não de uma maneira saudável. Elas fazem da outra pessoa o centro das suas vidas e tudo o que fazem é pensando em seu bem, né? acreditam que os relacionamentos, eles devem funcionar dessa maneira, mas não percebe que elas estão criando um padrão tóxico e perdem um bom tempo até perceber que nenhuma relação baseada no outro pode ser saudável, porque se essa relação chegar ao fim, a pessoa que se dedicou demais, ela vai se ver sozinha sem o outro, que era a razão da sua vida, e por conta disso vai ter grande dificuldade de continuar vivendo, não vai conseguir ser feliz sozinha, e aí meu amigo, minha amiga só a terapia vai conseguir ajudar. Preste atenção no tipo de amor que você sente. Se chegar perto disso, vai te fazer mal lá na frente, viu? Você nasceu sozinho, então não pode depender de ninguém para ser feliz. E tem todo o direito de se amar e se permitir ser feliz sozinho. Não entre num relacionamento apenas para agradar os seus amigos ou a sua família. Deixe entrar em sua vida somente aquilo que te faz bem, viu? Entenda que em todos os relacionamentos a única pessoa pessoa que realmente é responsável pela tua felicidade é você mesmo é você mesma não jogue essa tarefa para ninguém porque não vai dar certo não espere por ninguém para ser feliz vá você atrás das coisas daquilo que te faz bem aproxime-se de pessoas que você percebe que te fazem bem que te respeitam não se compare mais com fulana que troca de namorado como quem troca de roupa ou com os seus amigos casados cada pessoa tem o seu tempo o seu momento de de encontrar o parceiro ou a parceira ideal. Seja feliz, se permita que a sua energia mude e as pessoas se aproximem de você. Olha, eu espero que você goste do vídeo e se você se sente sozinho, não se sinta mais. Respire, inspire, olhe para a vida aí, ó, a sua volta e veja a beleza que tem nela e espere porque vai chegar a pessoa da sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!